A gente não quer associar em nenhum momento um projeto social com o Pisteiro. Sim, para a gente, é tá alegre, tá bem com a gente não está batendo ponto no escritório, sabe? Claro, a gente tem nossos comércios de aqui, mas mano, a gente lida com criança, a gente lida com coisa abençoada, com verdade. Então. Ficar é associado com coisa negativa, nem eu falei, é para rico que não sabe que ele só tem uma coisa: dinheiro. Não tem mais nada. É pobre de todas as outras coisas: pobre de bondade, pobre de compartilhamento, pobre de poder ser o que está errado. Entendeu? Só tem dinheiro. Colecionadores de dinheiro. Olha, eu tenho um monte de colecionadores de dinheiro. E a gente tem que fazer o quê? Mostrar o nosso trabalho de uma forma que até esses colecionadores de dinheiro não achem muito. Não precisa atacar eles. Para mostrar a nossa verdade, a gente não vai atacar ninguém. Para mostrar a nossa verdade, é só a gente mostrar o trabalho que a gente está fazendo. O amparo, a dedicação, o diferencial da criança quando ninguém entra aqui dentro. Quando ela entra aqui dentro, né? e ela tem esse diferencial, a gente sabe que a criança quando volta para uma comunidade, ela é diferente. Ela é ah, Por isso que é assim, por isso que é assim. Dentro da comunidade, a Calcureja estava morrendo, da nossa comunidade aqui, né? Jardim comercial, já de lá, tem vários grupos importantes de capoeira, mas para as crianças em geral de graça, gratuito, estavam morrendo. Aí o Noli vem, faz um trabalho excepcional de capoeira, empodera as crianças e elas para com a comunidade esse empoderamento. A tia Rose vem com um trabalho diferenciado, a tia Ana vem com um trabalho diferenciado, todas as tias aqui de que estão aqui. Vem com um o trabalho que a criança, mais pra frente, um violão ou se ensinar, não é só tocar. É o momento que ele teve com você. É aquele dia que ele passou com a referência que não é o pai que grita, que não é o pai que bebe, que não é a mãe que espanta, entendeu? É um tipo que está ensinando uma modalidade, dando atenção, gostando dele, entendeu? Dando um toque de vida. Então, quantos professores da nossa vida foram diferenciados, né? A gente teve aulas, aí não é de português, é né? de matemática. Tivemos uma aula de vida na nossa escola. Então, eu o professor marcou minha vida. Né? Ele não me deu aquela matéria. Então eu sei que aqui dentro tem muito disso. Isso é pras para as crianças, a gente pegar com ideia, conversar, eu sei disso. Né? Então eu quero continuar assim. Um trabalho direcionado para criar pessoas que possam se virar. Mas se virar para uma hora que eu possa escolher. Eu tive uma referência. É uma referência melhor do que mundo fazer posso errado, posso, mas eu também posso fazer o certo. Porque eu aprendi capoeira, eu aprendi teatro, eu aprendi um pouco mais de matemática, de português. Então eu tenho um diferencial da escola ali. Eu aprendi mosaico, né? Ou tudo que ela aqui dentro. Então tem uma bagagem. E essa bagagem faz ela virar coletiva. Fez exposição, viajou, teve um sítio no final de semana. Isso tudo dá em mente, gente. Eu tive um amigo meu, com 40 anos de idade que estou conversando, o cara nunca foi nem para o centro da cidade. Você imagina que ia ser para um sítio, viajar, coisas que a gente sempre proporcionou, né? Antes da pandemia. Então eu acho que esses valores, a gente olha o tanto de coisa rica que a gente tem, né? Mas será que a gente está sabendo passar essas coisas ricas? Será que nós estamos mostrando nas redes? Será que estamos num bate de direito? No meu dia a dia, será que eu mostro para as pessoas o que eu faço? Né? Eu, com o trabalho de escritor, foi assim: mostrava pro meu pai, com minha mãe, com a minha irmã, sabe meu vizinho, mostrava com o meu amiguinho do lado, para depois mostrar lá na Croácia, para depois ir para a Espanha, para Itália. Não tem como ser isso se você não convenceu sua vida. Né? Então, o que a gente está pedindo mais é esse engajamento de vocês. Lembre-se, eu faço parte de um projeto. Eu sou uma das 8, 9, 10 pessoas do projeto. Não é muita gente. Eu não conto com 100 pessoas. Eu conto com 10 profissionais. Esses 10 reverberando, que o Anderson falou muito bem, vira 100, só que desses 100, um ali fala, eu vou fortalecer esse projeto de outra forma, vou dar umas coisas de bazar, já garante o nosso café da manhã, porque a gente ainda não precisa ter um café da manhã com as crianças, já garante uma viagem final de ano para as crianças, Seria uma atitude alguém de alguém que não possa compartilhar, ou não. Não aconteceu nada disso, a pessoa não doa, não precisa dar uma parceria, nada, mas o primo da Rose viu lá de Salvador E aí ele viu e falou Vou fazer um projeto aqui Isso acontece muito comigo Ó eu estou fazendo uma biblioteca aqui em Aracaju, Viu uma palestra sua Ó, oh, hoje lembra o mandou foto de uns caras com um da Sul do outro base, não foi? Foi é. Bonito pra caralho, fizeram campanha de a já não é primeira vez Inspirado porque quê? Não conhece nenhum, conhece a loja Só que veio fazendo na loja, então a gente dando exemplo a gente cria mais para frente. O projeto social não tem escrito na cabeça. Essa criança foi parte do diferente. Essa criança foi parte da Catezinha. Essa criança foi parte do Projeto Cidadão. Não tem um trabalho nobre em meio à pandemia, em meio a tudo que a gente está passando, mas a gente tem um trabalho muito novo ainda. Né? isso que eu pedi essa reunião. Porque às vezes, reavivar valores é importante. A gente vai perdendo os valores, vai virando mecânico. Manda o projeto a Corina, manda o então, oitenta, assista básica, direciona, separa, joga, para, joga. Mas espera aí. O objetivo de tudo isso é construir o ser humano o melhor. É só isso. Administração pode cair, a cozinha pode cair, mas eles têm que continuar sendo atendidos. Olha de uma pandemia, mas a gente tem que continuar dando feedback para eles. Eles têm que continuar com a gente, entendeu? Porque dá um impacto na comunidade. Se não desse, não tinha tanta gente correndo atrás de ajudar a gente agora. Num né? momento desse, muita gente precisa de ajuda e muita gente eu quero ajudar. Então, a gente está virando referência. É importante a gente saber isso, que a gente está virando referência. São 12 anos de tempo aqui. Nesses 12 anos, muitas vezes eu falei, nossa, nós não vamos criar referência. Não para virar referência nunca. Mas estamos virando. Antes de começar direitinho, ter o projeto. Institucional gentil, projeto pedagógico, correto, né, e não perder a raiz. A gente não pode perder as raízes jamais. A raiz é o pai, é o trabalho de distância é o trabalho com a mãe, é o trabalho difícil com o pai, a orientação da comunidade, porque a gente pega a criança, ela, é, ela só todos os impactos.